Salve quebradas, beleza? Espero que vocês estejam bem, como eu havia prometido. Hoje de manhã já tô saindo para ir pro Parque Paraíso, certo? Prometi para as pessoas de lá que me ligaram. O um maninho que me fez o um contato lá, daqui a pouco tô aí. É, ainda continuo um pouco doente, né rapaz? É gripe, já fiz o teste, não é Covid de novo. Então não tem risco né, de contaminar ninguém. Lá eu vou usar máscara e tal, direitinho, não vou tocar em ninguém para nem passar resfriado. Mas eu não tenho como mais adiar porque as famílias lá estão precisando dessa força e infelizmente a gente não tem tanta gente aí disposta a estar nessas, nessas tretas, né? nessas lutas aí, e é um trampo dif diferente para fazer também, né não é um trampo de ONG tradicional aí, que é dentro da casa ali, que você tem as atividades, é um trampo à parte que exige aí uma expertise de quem já está nos lugares, né? de quem já sabe fazer também. Então eu estou passando aí é, na casa do meu parceiro, Maurício DTS, que hoje vai comigo, certo? Vai comigo fazer essa força aí, porque eu não estou também né, tão, tão bom de saúde. Então eu pedi o reforço dele aí para estar tá comigo nessa missão aí. E daqui a pouco eu passo as novidades. Lembrando que eu estou dando satisfação aqui, principalmente graças a vocês que ajudam no Apoia-se, que compartilham nas redes, que passam aí esse trampo para frente, beleza? O trabalho necessário no país de hoje que a gente vive, nas quebradas, beleza? Eu sei que tem muitas quebradas com muitos problemas, mas algumas que a gente consegue dar uma força A gente se sente muito bem, tá ligado? Perante esse caos todo, tá bom? Então todos vocês que vem, vieram com a gente no Apoia-se Que pediram o um número de Pix, Que ajudaram de alguma forma É dessa forma aí na rua que a gente tá usando, Utilizando os recursos de vocês Beleza? Tamo junto E eu vou mandando novidade, rapa Salve, rapa Beleza? Vem <risos> amanhã, ó ah, Chegamos na ONG aqui de referência. Eu Maurício, vem cá, mãe Aí, ó nós vamos comer um pãozinho de queijo. Olha como que é o trabalho social, ó. Pãozinho de queijo cafezinho aqui, ó. cafezinho que minha mãe que fez aqui, ó. Pra nós pegar a cesta, né, mãe? Ó. É verdade. Eu vou aceitar só o café Dona porque como eu tô duro, então não, parece que vou eu trouxe o pão de queijo pra vocês. Dividir esse pão de queijo com todos vocês que estão ajudando nessa ação hoje. Estamos indo lá para isso daqui a pouco, beleza, rapa? Tamo junto. Ó, oh, eu vou pôr esse vídeo no ar aí pra ver se alguém que tá assistindo pode ajudar a nós. Nós estamos aqui no Parque Paraíso, ó. Os manos tá desmontando os barracos, beleza? Aqui é a quebradinha Nova York, né? Chama. Parque Paraíso, Nova York. E o que que tá acontecendo, rapaz? Nós viemos trazer as cestas e uma ajuda pros moradores, mas não é só isso que eles estão precisando. Eles estão desmontando as casas porque a prefeitura deu a ordem deles tirar a quebrada toda até meio-dia, mano. Bagulho que eu nunca vi na minha vida. Até meio-dia pra tirar. Eu tô ligando vários caras, ninguém atende. Falei com o Toninho ali pra ver se ele dá uma assistência, mas se você estiver assistindo esse vídeo, tiver alguma forma de ajudar nós aqui em Tapicirica da Serra, tá ligado? No Parque Paraíso, em Nova York, nós estamos nessa rua pra tentar parar, porque os policiais estão tá tudo ali já, ó, pra desmontar a quebrada. Olha só, os moradores já desesperou, já começou a desmontar as casas, ó, tá ligado? E tudo, rapaz, por causa dessa casa, dessas casas aqui, ó, que pegou fogo, tá ligado? Então, mano, tem situação que eu nem não sei resolver também, não tá ligado, não tem o um poder político para resolver, e de repente vocês estão assistindo aí, porque tem hora que só Deus mesmo, rapaz, ó aí aqui, ó, porque aqui pegou fogo certo, infelizmente, faleceu uma pessoa, aí chamou a atenção do Estado, que é ausente com esses moradores, chamou a atenção dos caras, e aí os cara ordena pros caras ordenam os caras desmontar a casa deles e ir pra rua então não tem lógica, tá ligado então se você estiver assistindo o vídeo aí, ó dá atenção, vê se você tem alguém que você liga algum político, alguém porque eu não tô conseguindo falar com ninguém nesse momento. Nos momentos que você precisa, ó, nos momentos que a gente precisa, a gente não consegue, tá? Então vocês sabem que eu só coloco o vídeo no ar quando tá foda mesmo. E vê o que nós podemos arrumar pra esses moradores aí. Se você tiver algum contato, rápido vê nesse vídeo aí pra gente impedir essa ação. Falta pouco, tá ligado? A rua tá cheia de polícia lá pra poder tirar o pessoal, mano. Que vai perder um pouco que tem, né? Vou falar tudo, porque é tudo que eles têm mesmo, mas é o pouco que eles têm. Beleza? Então, se você puder dar atenção pra nós aí Coloca nos comentários Ou então liga alguém E manda alguém me mandar uma mensagem aí, por favor Pra gente tentar reverter essa situação Porque os moradores estão tá tudo aqui, ó Ainda nessa luta pelas suas casas Ó, infelizmente não vai ter jeito, tá ligado? Os pessoal se concentrou tudo pra tirar, ó Então O pessoal do MTST não conseguiu chegar aqui a tempo, ó Certo? Não conseguiu E a gente vai, vai perder Nessa parte aí não vai ter como os moradores estão tirando as últimas coisas aí. É né, toda vez que a gente consegue fazer algo, infelizmente. Salve, rapa, firmeza? Só pra dar um resumo aí do que aconteceu nessas ações de hoje no Parque Paraíso, certo? Aqui em Tapicirica da Serra, a gente foi avisado pra ajudar uma comunidade, por um dos moradores, né? E fui requerido, né, pra, pra ajudar, pra dar uma força. Colei lá com as cestas básicas, porque eu achei que esse era o problema, né, a gente poder dar umas cestas básicas, uma ajuda ali. E no final, a favela tava com a desapropriação pra fazer meio-dia, mano. Os caras mandaram um ofício, uma carta, um ofício lá, que não era nem um mandado, tá ligado? Não era nada disso, era só um ofício, um auto de infração, na verdade, era um auto de infração. Então, a gente tentou correr atrás desse documento, assim que a gente chegou no Parque Paraíso, da Rua Nova York, dentro da de Psirica da Serra, eu e Maurício, a gente tentou achar esse documento, com os moradores, eles não tinham esse documento. A responsável da Secretaria de Habitação falou, ah, eu vou buscar o documento. E ela foi lá buscar o documento para apresentar para gente perante toda a guarda municipal que estava lá esperando da meio dia para poder destruir a favela toda, né? para poder desapropriar a área da própria prefeitura, né? que a área é da prefeitura. Então o que aconteceu? A gente ficou esperando esse ofício, né? que na verdade, por isso que estava demorando, a gente entende isso, certo? Posso entender isso. Por que está demorando para me mostrar o documento? Porque sabe que a gente tem entendimento para ver que era simplesmente um auto de infração, não era nada pedindo para o pessoal sair de vez, né? Mas aí a gente ficou ali, porque tá 40 guarda municipal, 20 polícia, é, o pessoal contratou tudo, e só eu e o Maurício para bater de frente. Então, também, né, é, é só né, duas pauladas que nós tomássemos já era também. Então a gente tá. E, enquanto isso, vendo a agonia dos moradores, tirando as telhas, tirando o que pode para tentar salvar uma porta, salvar uma janela, salvar um guarda-roupa, certo? Porque muita gente não acreditou que ia sair. Você tá ligado como que é, rapa? Eu morei em favela há 40 anos também, eu posso falar. Você não acredita que os caras vão tirar. Até os caras tá na porta e você falar, puta, fodeu. Né? Então quando deu meio dia, a gente tentou ainda conversar pedindo mais algumas horas. A mulher não trazia o alto de infração, que era o mandato para retirar. Certo? E no final as famílias foram retiradas e suas casas foram destruídas. É isso que vocês viram nessas imagens aí. Tá ligado? Então esse é o país que nós vivemos hoje. Certo? Onde a pessoa vai lá, sem ter onde morar, porque ninguém tá ali porque quer, ninguém tá ali porque é da hora, porque é gostoso. estão ali porque estão precisando morar em algum lugar, certo? que não aguenta pagar aluguel, porque brigou com a família, N motivos, beleza? E aí vai lá, monta seu barraquinho tal, que é a sua casa, o seu aconchego, chega, aconteceu uma morte na comunidade, que foi o que aconteceu, aconteceu uma morte, e aí repercutiu isso na mídia, então tira a favela. O Ministério do Público mandou tirar segundo a prefeitura de Itapsirica, foi o Ministério Público que mandou tirar. Inclusive, o cara que estava lá, que disse que é secretário de obras, estava arrogante pra caralho, tá ligado? Já vou deixar aqui registrado arrogante, eu não lembro o nome dele, mas uma hora não vai achar seu nome pra falar. Muito arrogantão na hora de falar que foi tratado com os moradores, meio dia eles têm que sair, foi combinado, conversa de homem. Aí eu falei, da hora, conversa de homem que eles vão perder tudo meio dia. Ou seja, a prefeitura enganou a população, essa é a verdade, porque chamou os moradores pra trocar ideia, não deu auxílio social nenhum, não deu nada para os caras, prometeu dar uma cesta básica, ou seja, eu arranco sua casa, de onde você mora, que por mais humilde que seja, é sua moradia, e te dou uma porra de uma cesta básica. Foi o que eles fizeram, beleza? E tem muito morador que falou, nem quero cesta básica, não quero nada na prefeitura, não. Entendeu? Eu já estou arrancando da minha casa, então foi dado o quê? Nem auxílio, moradia, nada, não foi dado nada. Tanto que eu falei para a secretária lá, Falei, mano, sabe o que é da hora? Vocês têm tudo. Tem os caras pra tirar, tem os trator, tem os polícias, tem tudo. Só não tem nada de base social pra vocês trabalhar. Vocês só não trabalharam com esses moradores na parte social. Ou seja, não garantiram pra eles um lugar pra eles ir, um auxílio social, um auxílio aluguel, nada. Jogaram todas as famílias na rua. Beleza? Então, eu saí de lá bem indignado. Tô voltando pra casa ainda, agora eu vou tomar meu remédio, vou ficar mais de boa, porque realmente foi, foi estressante, né? Todo dia que a gente consegue resultado. Né? Eu te consegui distribuir as cestas básicas lá Consegui levar um auxílio para os moradores também Porque já que a Prefeitura de Tapsirica é pobre Para dar um auxílio, eu dei um auxílio, beleza? Em nome de vocês do Apoia-se Que estão ajudando na campanha Então vocês do Apoia-se Que doaram R$10, R$5 real, real, São ricos perante a cidade de Itapcirica Que é muito pobre e não pode ajudar os moradores Coitados, moradores. 20 famílias que estão ali Nossa, é muita oneração para a Prefeitura de Itapcirica, né? Uma cidade pobre Vem um dia aqui em ver Como a cidade é pobre vocês não vão acreditar como a cidade é pobre. Beleza? Então é isso aí, rapaz. Eu queria deixar registrado essa indignação aí, tá ligado? E vocês veem como o brasileiro é tratado, como o um morador que está em situação vulnerável é tratado, é jogado para mais vulnerabilidade ainda. Firmeza? Deixe seu comentário aí, o que você achou da, da, da matéria e segui, seguimos em frente aí. Nem sempre é vitória, mas estamos em frente.